Quem é do interior de São Paulo e curte mountain bike, sabe que o pedal de Analândia é obrigatório para o currículo de qualquer ciclista aqui da região. Fica comigo que você vai gostar. O início da trilha fica na Washington-Louis e bem perto estão os postos Castelo e Graal Rubi. De modo que quem vem de fora pode usufruir de toda a estrutura do posto e deixar o carro guardado com segurança para volta. A turma do mountain bike simplesmente adora a Analandia por causa da paisagem maravilhosa e de todas as subidas que a gente enfrenta nesse trecho. Para vocês terem uma ideia, o pessoal da região treina para o caminho da fé fazendo esse pedal várias vezes. Olha o professor passando, ó. Aqui não é boteco, aqui é padaria, faquinha. <risos> tio o tchau de cabeça abaixo aqui, ó. ó. É... Santo pão chama a padaria. você curte bike, viagens e essa galera maravilhosa do ciclismo, não perca meus outros vídeos da série Fora de Casa, que tem muita coisa legal, eu garanto. Não se esquece de deixar o joinha, de se inscrever e de apertar o sininho. Assim você me ajuda e toda vez que eu soltar um vídeo novo, você vai ser informado pelo YouTube. E aí a gente vai se motivando para fazer cada vez mais e mais vídeos para a galera. Eu vou deixar na descrição do vídeo a minha atividade do Strava, para quem quiser pegar a rota. E se você tiver sugestão de um lugar legal para eu ir viajar, para eu fazer o filme e botar aqui no canal, deixa nos comentários. Um abraço!